Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje eu venho trazer para vocês o tutorial da música Yeshua da Eloísa Rosa com o Fernandinho, tá bom? Antes da gente ir para o tutorial aí não esquece de deixar o seu like, ok? Se inscrever no canal, tá bom? E comenta o vídeo aí é, Se você gostou, coloca aí a hashtag Curso de Teclado Online ou como diz os meus alunos lá no grupo VIP é, hashtag Eu Sou o William Silva, tá bom? Que eles ficam tirando barato de mim Vamos lá então? Introdução da música, tá? São é, quatro, cinco acordes, tá? Então, vai ser a primeira parte aqui. Lá. Si menor. Fá sustenido menor. Ré. Aí, volta pro Lá. Mi. Fá sustenido menor. Ré, ok? O que ocorre nessa música, tá? É que os acordes são invertidos na mão direita, tá? E lembrem do que eu já falei em lives e tudo mais, que são aberturas, né? De forma que algumas notas se sobressaiam na ponta, tá? Nesse caso, o Lá ele está aqui, ó. Tá? Então ele não é chapadão aqui, tá aqui, ó. Ok? O Si menor está aqui. Ok? O sustenido menor tá normal reta normal, tá? No ré vai rolar uma frase assim, ó. Tá? Então vou fazer de novo, ó. Um, um, dois, três e quatro. E um, dois e três e quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três, e, quatro, um, dois e três e quatro. Beleza? Devagar, ó. Um, dois. Três, quatro, ok? Um, dois, três, quatro, e quatro, e, tá? Quatro. Um, dois, três, e quatro. Um, dois, três, quatro. Então, esses contras, eles estão no tempo quatro, tá? Um, dois, três, quatro, ok? Aí vai pro próximo. Um, dois, três, quatro. Ok? Ó. É muito simples, eu não tenho nem o que passar. Nem dá nem para passar com o dedo, né? Tá vendo? Vamos mais uma vez então, só tocando direto, hein? Bem devagar. Ó. aí dá andamento na música, eu não consigo entender o que eu fiz para merecer. Tá vendo? A mesma coisa da introdução, né? O rei que em homem se tornou os meus pecados. Suportou. Aí ó, caiu no Lá, suportou, ó. Ah, vamos ver essa parte. Suportou Lá. Si menor, Fá sustenido menor. Ré. Lembrando que essa aqui eu disponibilizei a cifra, tá? para vocês aí na descrição do vídeo. Tá? Aí continua. Seu nome é. Emanuel, tá vendo? Mesma coisa, repete, né? O rei dos reis é o Senhor Num gesto simples de amor Num jumentinho triunfante. Beleza? Primeira parte da música. É uma música muito simples, né? Não tem nem dedilhado. Aí vai pro bendito, né? Fá sustenido menor. Bendito é o rei que vem ré, que vem em nome do Senhor lá. Toda a terra canta mi ao Messias. Fá sustenido menor. A morte não pode deter ré. O sangue derramado foi, lá com dó sustenido ao terceiro dia, a ressuscitou. Vamos ver aqui então, ó. vou tocar direto, tá? Ó. Bendito é o rei que vem, que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado. Foi ao terceiro dia. Ressuscitou, beleza? É lembrando que tem um pad, tá rolando. Eu vou pôr aqui que eu tinha tirado, né? Tá ó, que é o que vai dar, o que vai dar o, o apoio para esses acordes que eles são parados, né? Então ó. Bendito é o rei que vem, tá vendo? Ó, o pad é o que vai fazer essa cama. Ó. Tá vendo? Ok? Aí agora, é, nesse final aqui, ressuscitou, pra voltar pro começo, né? O terceiro dia. Onde que tá? O terceiro dia, aqui. Ressuscitou. Aí, mesma coisa, parecido com a introdução, vai ser lá si menor, Fá sendo menor, ré, ok? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, ok? Aí volta, tá? É, pro seu nome é Emanuel, né? Não vou fazer porque é só repetição. E agora vai depois cantar seu nome é Emanuel, tal, tudo de novo, né? É, vai voltar pro Bendito bendito é o, o rei que vem, tá? Então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 é uma, uma melodia no piano, que vai, vai, sair, vai cair aqui, ó. O terceiro dia. Ressuscitou. Caiu no Fá menor. Vai pro Ré aqui. Tá? Vai ser essa melodia aqui que eu vou passar pra vocês. Vamos lá. Então, ao terceiro dia, ressuscitou. Vai cair primeiro no acorde. Um, dois, três. Tá, ó. Então, você vai imaginar isso aqui como se isso aqui, ó. Yeshua, Yeshua. Tá vendo? Glória ao rei, darão. Não sei nem a letra, seja o rei. <risos> Tá? Vamos pegar devagarzinho, ó. A cai no fá sustenido. Tá, foi ré, agora é lá, tá. Mi, de novo, ó. Aí. Daqui pra frente já começo a fazer a melodia. Fica mais fácil, né? Tá vendo? Vamos pegar, de novo, devagarzinho, ó. Então, grava que essa parte do Yeshua é Fá sustenido menor, Ré, Lá maior e Mi maior, tá? Aí vem Yeshua, Yeshua, glória seja o rei, glorioso Salvador. E o piano pode fazer junto, né? Yeshua, glória seja ao rei glorioso salvador, ok? É uma música bem simples, tá? De se tocar, ok? É, tirando esse timbre de piano, que ele é bem característico, né? Que o tecladista usa lá, eu consegui reproduzir aqui, é, Mexendo aqui nas configurações do teclado, tá? Você vai, vai subir, né? Yeshua, Yeshua, glória seja o rei, glorioso salvador. Aí vai voltar para o bendito. Bendito é o rei que vem, que vem em nome do Senhor, toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter o sangue derramado. Foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Aí volta pro Yeshua de novo. Vai fazer várias vezes, vai terminar no Fá sustenido menor, tá? Exatamente aqui. Ok? Uma música bem simples, bem tranquila de tocar, tá? Lembrando, gente, que as técnicas aqui usadas, né, de inversão e tudo mais, são assunto do curso de teclado online, tá bom? E fica aí, é o meu convite para você vir ser o meu aluno, ok?